Meus irmãos, palavras, palavras coerentes, palavras que nós como cristãos devemos sim defender, né? palavras ditas, palavras verdadeiras, agora quem diz, quem diz é que a gente duvida muito, aí é onde eu digo, há uma incoerência muito grande em algumas coisas que são ditas aí com a vida de quem diz, então é por isso que o maior exemplo é a vida. E esse gestor, é, Isaac Silva, ele não tem testemunho como um pastor, um homem de Deus, né, para que essa mensagem dele vingue, ou seja, pegue força. Mas é uma mensagem muito boa, muito bem elaborada. É aquilo que eu venho dizendo, irmãos. São homens que têm conhecimento profundo tanto da Bíblia como do conhecimento secular, o conhecimento é, é, terreno, no entanto, são homens que o seu conhecimento contradiz, é muito contraditório com a sua vida, com a sua postura, no dia a dia com as ovelhas, tá certo? Então, muitas pessoas não vão considerar essa essa esse pedido, essa orientação, essa mensagem exatamente por conta do autor dela.